Não procure desculpa para seu fracasso. Descubra de onde é que virá o seu sucesso. Repita comigo. Quem nasce grande é monstro. Isso as coisas grandes um dia foram pequenas, pois é querido, o milagre que você vai viver começa com aquilo que tu tem, entendeu, entendeu, então coloque o que você tem para rolo, monte uma estrutura com aquilo que você tem. A mulher disse, pastor, a única coisa Eu estou numa situação difícil A única coisa que eu sei fazer na minha vida É cozinhar Querido, faz um salgado, faz uns doces É bom em que A dona está com um restaurante Começou vendendo salgadinho Entendeu? O que você tem É a matéria-prima que vai fazer Você ir para onde deseja Sabe o primeiro carro que eu tive? Uma Brasília Eu, eu levava um pano com a garrafa d'água Porque bobina esquentava E aí eu molhava o pano Morrava na bobina <risos> Pro carro andar Entendeu? Mas sé sério Troquei num Comprei um, um Voyage Cinza, à noite Chovendo <risos> O cara me enrolou Ele estava rachado no meio Eu não vi Levei um prejuízo desgramado. Depois troquei por um que Apaixonado por reboque Um dia ele parou na Dutra Em Taubaté Eu mandei rebocar para a oficina Quando ele desceu, o mecânico ligou E ele pegou O mecânico falou, o que, que ele tem, moço? Eu falei, vontade de andar de reboque, só pode Você acha que a Brasília era o meu ideal? Mas era a minha realidade então, eu fui indo de realidade, realidade, realidade, realidade, realidade. O que, que você tem? Pega o que você tem. Pode ser pouco, porque foi a partir daquilo que a mulher tinha que o milagre aconteceu. Sim ou não? Então, então descubra o que, que vai startar. Descubra o que, que vai iniciar, sabe? A sua trajetória de mudanças, porque provavelmente isso já está diante de você. E você... Não consegue enxergar Converse hoje com Silvio Santos E pergunta como é que ele começou a sua história Ele vai dizer a você Eu era um camelo? Sim ou não? Isso Histórias grandes, têm começo pequeno Entenda isso Coloque isso no seu coração e descubra hoje o que, que você tem perto de você que pode ser utilizado como matéria-prima para levar você para onde você deseja. É isso que eu quero que você entenda. Pegue o que tu tem. O que, repita assim. O que eu tenho. Isso aí. É o que tu tem. Não peça dinheiro emprestado. Pega o que você tem. é isso que eu quero deixar para vocês hoje se você for ouvir a história desses homens que estão aqui e de muitos homens aí que estão me ouvindo que hoje você considera como grandes como pessoas influentes como pessoas realizadas pergunte como a história desses homens começaram e você vai descobrir que a partir de coisas pequenas que grandes coisas e eu tenho muita gente esperando até hoje algo grande acontecer Não se aproveitam das oportunidades que tem para viverem suas histórias O máximo que algumas pessoas conseguem é se tornarem mero narradores de histórias alheias Está na hora de você sair dos bastidores da vida, subir no palco. Para protagonizar sua própria história. É isso.